o nome dela é Ana, e ela quase entrou em colapso, ela quase se divorciou, ela quase perdeu o emprego, tudo isso porque ela achava que sofrer de insônia e dormir mal era normal. Olá, meu nome é Simone Simão, esse é o Calma Gente Calma e nesse vídeo eu vou contar para vocês um caso de uma pessoa que eu acompanhei em 2013 o nome dela é Ana, e eu vou contar um pouquinho como que foi essa trajetória da sofrologia para ela. Mas antes de começar, eu queria que, né, aquele protocolo de base do YouTube, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, se já não for o caso. Mandasse, se você gostar desse vídeo, se você gostar desse tipo de conteúdo, que você dê um like também, isso é super importante, você sabe que o, o YouTube funciona por algoritmo, né, então... Quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas no canal, mais ele vai mandar esse vídeo para pessoas que podem se interessar e mais pessoas vão conhecer, então, a sofrologia. E isso é super importante. Porque a sofrologia é uma técnica super simples, que pode ajudar muita gente, mas se elas não conhecerem a sofrologia, elas não poderão ser ajudadas pela sofrologia, não é mesmo? Voltando então para a Ana. A Ana então é uma pessoa que não se chama Ana, obviamente, né? porque eu vou manter a privacidade dela. Ela me autorizou, obviamente, a contar esse caso um, para vocês. Um, então a Ana é uma mulher que veio me, que veio me consultar em 2013 no meu, no meu consultório. E nessa, na, nessa primeira consulta eu converso com as pessoas, né? Pra saber por que, que, elas, por que, que elas querem fazer sofrologia, né? Ou, enfim, é, que, como que elas dormem, como que elas comem, enfim, para saber de tudo. E o problema dela era é um problema de insônia. Ela tava há seis meses dormindo muito mal... Por uma razão muito simples, ela conseguia identificar exatamente o início dessa insônia e a causa dessa insônia. Nem sempre é o caso, né? Às vezes as pessoas dormem muito mal por, um, por uma série de razões, enfim. Ela conseguia identificar exatamente quando que isso começou. E isso tinha começado mais ou menos uns seis meses antes, quando ela teve uma promoção no trabalho dela. Ela gostava muito do trabalho dela. Ela trabalhava numa empresa muito grande já há muitos anos. E ela tinha tido uma promoção, que era algo que ela já esperava há muito tempo, ela estava muito feliz, ela ficou muito orgulhosa né, de, ter, de ter obtido essa promoção. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, como a grande maioria das promoções, ela tinha um salário melhor e ela tinha muito mais responsabilidade. Ela queria fazer o trabalho dela direito, e ela tinha muito medo de não fazer o trabalho dela direito, de decepcionar os chefes dela, que tinham depositado essa confiança nela, para, enfim para ter novas responsabilidades, ela tinha uma equipe agora que ela gerenciava, então ela tinha muito medo de tudo isso. Embora e isso que é interessante com a ansiedade é que nem sem, essa ansiedade, esse medo de fazer coisa errada, nem sempre tem alguma coisa a ver com a realidade, né? São pessoas que fazem o trabalho delas direito, que, que enfim, que não tem um problema assim, a realidade não condiz com esse medo. E esse era, o, esse era o caso da Ana também, ela, ela trabalhava muito bem, ela fazia tudo muito... Ela, os resultados dela eram muito bons, mas mesmo assim ela a mente dela era poluída 24 horas por dia, literalmente quase, porque ela tinha medo de fazer errado. O que, que acontece quando a gente sofre de ansiedade? Tipicamente você não consegue dormir, é impossível né, para você desligar... Para você dormir, você precisa desligar, apertar o botão off na cabeça. E quando você sofre de ansiedade, você não consegue apertar o botão off da cabeça. Então, era exatamente isso que acontecia com ela. Ela deitava, sei lá, 11, 11 e meia, que era a hora que o marido dela ia deitar também. O marido adormecia em 5 minutos e ela ficava trrr, com a cabeça rodando, pensando em tudo que ela ia ter que fazer amanhã, o que ela ia ter que fazer na semana seguinte. Ela dormia muito pouco, ela não queria atrapalhar o marido dela, ela, não que... ela queria ficar na cama, né? porque sabe-se lá se o sono chegar de uma hora para outra, então ela ficava na cama rolando. E de 11h30 passava para meia-noite e meia, e cinco minutos depois já eram duas da manhã. E acordava no dia seguinte de manhã, exausta, muito difícil de acordar, né? E ia trabalhar com medo de chegar atrasada, enfim. E ela passava o dia inteiro trabalhando com medo de fazer as coisas erradas, e chegava em casa, relaxava uma hora, uma hora e meia, tomava um banho, ia jantar com o marido dela, e lá pras 9 nove da noite recomeçava aquele medo porque ela sabia que... Aí eu já não era mais o medo de trabalhar, e o medo de dormir. Porque ela sabia que o calvário, o martírio dela ia começar dali a duas horas, quando ela fosse dormir. No início, ela conseguia disfarçar, né? Ela conseguia, ela estava cansada e tal, mas no início, o cansaço, quando você dorme mal uma semana, duas semanas, o cansaço ainda não está muito acumulado. Com um mês, dois meses, três meses de insônia, já fica mais complicado disfarçar, né? Não tem... Você está exausta e, e, e isso começa a se tornar visível para as pessoas que estão do lado de fora. Então, ela começou a realmente, tipo, aí ir em reunião e, e, e ficar completamente... Ela não, ela não prestava atenção na reunião, ela não, conseguia, ela não conseguia ter concentração. Ela não lembrava de nada, as pessoas falavam, faça isso, faça aquilo, ela não lembrava, ela não lembrava do conteúdo do, do, das reuniões, ela não lembrava... Ela viajava, inclusive, ela tinha que ir em palestras de vez em quando, ela não, lembra, ela não conseguia lembrar do que tinha sido dito na palestra. É, né? Tudo que ela fazia, ela levava muito mais tempo para fazer, uma, uma tarefa que pedia meia hora, uma hora para ela antes, esses famosos relatórios que ela tinha que fazer, que antes ela fazia em meia hora, 40 minutos, agora ela levava uma hora e meia, duas horas para fazer. É, ela comentava que depois do almoço, então, era pior o pior momento do dia, porque a digestão também pede muita energia para o corpo, né, então depois do almoço, então era uma desgraça, ela realmente ficava assim atrás do computador com as pálpebras que pesavam 60 quilos. E aí começou-se a se comentar, né, nossa, a Ana, né, não tá assim, não tá, tá cansada, né, o que tá acontecendo? Você, ah, você tá grávida? É o que não era o caso. Mas começar, começou a se falar, né? Começou a se comentar que você que, ah, já foi mais eficaz antes, né? Ah, né? Dá uma descansada nesse final de semana, né? Porque ela ficava com muita ansiedade por causa do trabalho, não conseguia fazer o trabalho direito, e aí porque não conseguia fazer o trabalho direito, ela não conseguia dormir direito, e aí porque ela não dormia direito, ela não trabalhava direito, porque ela não trabalhava direito, ela não dormia direito, e não tinha mais como ela sair desse, desse efeito, ela estava presa ali naquele efeito bola de neve. E aí ela vem me ver, quando a gente acabou o acompanhamento, algum... algum algumas semanas mais tarde, e que ela já estava dormindo bem melhor, um dos comentários que ela fez nessa última sessão foi ''Meu Deus, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu não... Por que, que eu não procurei uma solução antes? Por que, que eu não fiz sofrologia antes? Por que, que eu já tinha ouvido falar? Eu já tinha... Enfim... E aí ela chegou num ponto muito interessante que eu queria trazer para vocês, que é o fato da glamourização, da romantização, da normalização, da banalização da insônia. A insônia é um problema muito comum na nossa sociedade. Né? Como eu já comentei antes, é impossível dormir bem quando você sofre de ansiedade. O Brasil é o país que mais sofre, que mais tem pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade no mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, é um dado da Organização Mundial da Saúde. Não é possível dormir quando você tem ansiedade, Então, e o mundo todo também sofre de transtorno de ansiedade, não é uma exclusividade brasileira. Então, assim, é, é muito normal você ouvir a sua volta, você mesmo, você ouvir amigos, familiares, pessoas... E quando se tem um problema que é muito comum à nossa volta, a minha mãe também é assim, meu pai também é assim, minha avó, minha tia, meu irmão, né, meio que se a gente a gente chega assim num ponto de, de, de meio a gente meio que se, se torna resignado, né, a gente ah é assim, né, não há nada a ser feito. E para ela era exatamente isso. Ela sempre viu os pais dormindo pouco, ela conhecia, obviamente, outras pessoas também, na, da família e dos amigos que comentavam que não dormiam nada. Como se dormir mal fosse uma coisa normal e que não afetasse em nada, tipo, ah, eu gostaria de dormir um pouco mais, mas não durmo, enfim, não tem problema. Não, não é não tem problema, entendeu? Na cabeça dela... A partir do momento em que você é uma pessoa ativa, que você trabalha, que você é um adulto, e mais ainda, se você tem um cargo de responsabilidade, se você tem um trabalho que é importante, é normal dormir mal. É meio que ossos do ofício, consequências da vida, e não há nada a ser feito. É, é, é nisso que eu falo de glamorização, na realidade foi ela, inclusive, que, que utilizou essa palavra. Na, na cabeça dela é uma coisa meio glamour, assim, você, se você é alguém importante, você não dorme bem. Né? Se você dorme bem é que você não, você não é uma pessoa importante, você não tem um trabalho importante ou que você não tem responsabilidade na vida. Então assim, uma, uma pessoa realmente importante, interessante, é, né? que tem responsabilidade na vida é uma pessoa que tem preocupações e que consequentemente dorme mal. Gente, não é, tá? Mentira tudo isso. Se isso é o que você acredita, desacredite. Tem muitas pessoas por aí que têm um trabalho, um cargo com responsabilidade ou que não têm, mas que têm outras responsabilidades na vida, que são adultos responsáveis e que dormem muito bem, porque eles conseguem, na hora de dormir, colocar as preocupações de lado e apagar. Né? E, mais, e uma coisa muito importante Não é porque todo mundo tem esse problema Não é porque a sua tia, sua avó, sua mãe Dormem mal há 317 anos Que isso não tem consequência para a sua saúde tá? E era isso que ela estava vendo é Isso que eu achei interessante no discurso da Ana Porque ela estava falando é, eu eu via todas essas pessoas falando do fato de dormir mal como se fosse banal, mas não é banal. Agora que eu tô vivendo isso, eu tô vendo que. Tem muita consequência, não é? assim, ninguém falava do calvário que era, do martírio que era, você conseguir fazer coisas simples do seu cotidiano, como por exemplo, dirigir um carro quando você não está dormindo bem há seis meses, porque ela chegou num ponto que ela deixava o carro dela em casa e que ela ia trabalhar de ônibus, porque ela falou, eu vou matar alguém, eu vou me matar se eu continuar dirigindo. Entendeu? A vida dela girava em torno de trabalho e sono, trabalho e sono, trabalho e sono, e ela já, não, ela, ela já não. Ela quase se divorciou. Mas, enfim, ela praticamente não tinha mais vida social, ela só trabalhava e ficava preocupada, ficava obcecada com o sono dela. E, obviamente, a, a Ana, no final, ela estava dormindo bem, ela estava dormindo, dormindo rápido, ela conseguiu chegar na cama dela e deixar o trabalho de lado. E aí ela conseguia dormir. E como ela conseguia dormir, ela estava num estado muito melhor no dia seguinte, Aí ela conseguiu ser mais produtiva, e ela conseguindo ser mais produtiva, ela começou a ganhar confiança. Então, foi aquela, aquele efeito bola de neve, por mim, trouxe mais disposição, trouxe mais energia, trouxe mais concentração, trouxe mais memória, ela começou a trabalhar melhor, ela começou a ter mais confiança, tendo mais confiança e trabalhando melhor, ela tinha menos preocupação, menos ansiedade, se tornou o sono dela mais fácil, e foi o efeito bola de neve. E, assim, claro, se você sofre de insônia, Aqui no link na descrição você tem o treinamento que eu fiz com a Ana e que mudou completamente a vida dela, a minha e de várias outras pessoas, porque a sofrologia é um método realmente muito eficaz contra a insônia. Um grande abraço e até muito em breve. Tchau, tchau!